Ok, dando continuidade às nossas videoaulas do AutoCAD, agora nós vamos falar sobre como que a gente cria as bibliotecas ou as convenções. Né? Então, numa planta baixa, qualquer, eu tenho aí a inserção de blocos bibliotecas, no um caso aqui, por exemplo, da área de serviço, especificando o tanque né? e a lavadora. Se a gente for olhar aqui no, no exercício passado é, para vocês, para execução, né, ele determina algumas convenções. Então ele traz lá o fogão, a geladeira, né. Então isso são é, elementos que compõem a planta baixa no sentido de enriquecer a, a representação. Né? Como é, isso pode se tornar um padrão, o AutoCAD tem uma ferramenta que transforma isso numa biblioteca, ou seja, num bloco em que você desenha uma única vez no entanto toda vez que você necessitar inserir de novo você não precisa desenhar mais porque você transformou isso em biblioteca é, então é esse processo que nós vamos ver nós vamos ver a construção aqui é, e transformação da máquina de lavar né, que é um objeto simples então observa, ele tem 70 por 60 tem 10 aqui na na parede posterior e tem um círculo centralizado. Isso é a máquina de lavar. Então lá no AutoCAD ó, né, lá no AutoCAD em que vocês estão trabalhando, você tem lá sua planta de trabalho né, de aula ou a planta de trabalho é, de, do trabalho mesmo né, e você deve ter criado lá uma camada chamada mobília fixa né, que é onde nós vamos inserir toda a parte de mobília, então você seleciona, né, coloca essa mobília como atual, né, como vigente, corrente, né. tem duas maneiras, ou aqui pela camada, janela de camadas, ou pelo painel mesmo, clicando aqui e selecionando mobília fixa, né. então como nós vimos aqui, ó, meu desenho tem 70 por 70 e 10 no fundo, então é isso que nós vamos estar construindo primeiramente, né? Então olha só, é, clico no comando line e vou desenhar aqui o retângulo 70 por 70, indico a direção é, como eu estou desenhando em metros, né? então é ponto .7 0.70 enter 0.70 ou simplesmente ponto .7 né? também funciona e close para fechar então, desenhei aqui o meu retângulo utilizando o comando Offset, né? Enter, clico na linha, indico a direção, ponto 10. Depois, para que eu possa achar o centro, vou criar uma linha auxiliar aqui ó, né, na diagonal e vou criar um círculo pegando aqui ó, o meio, né, o midpoint. Né, se eu colocar o um círculo: nas extremidades, não dá. Então, nós vamos estar utilizando aí um valor de raio de ponto 15. Certo? Apago isso aqui. Criei, então, o meu desenho, né, do que vai representar a minha máquina de lavar. Então, como que eu faço para agora transformar isso em biblioteca? Nós temos dois tipos de biblioteca. Uma biblioteca que é referente ao desenho, específica do desenho. E posso transformar essa biblioteca também em uma biblioteca externa para ser utilizada em qualquer desenho. Então vamos lá. Aqui no comando bloc, né, eu tenho lá ó, alguns botões para inserir um bloco já criado ou aqui do lado eu tenho lá o create e o editor de bloco. Né? Então aqui nessa aba Block é onde eu vou trabalhar toda a questão das minhas bibliotecas. Tá? Só que antes de fazer essa criação... Tem uma, uma configuração que influencia muito, preste atenção nisso, na inserção de objetos que estão externos ao AutoCAD, que é a configuração do Units. Né? Então você vai ter que configurar suas unidades antes disso. Para quem não fez isso ainda, aqui na abinha de ícone tem uma seta, né? você tem que clicar aqui, ó, tem que estar escrito aqui, ó, show menu bar, você clica e esse menu aqui ó, de File, Edit e tal, vai aparecer. Então você vai clicar no Format, vai lá em Units, né? E aqui no Units, quando ele aparecer, ó, você tem lá, ó, Insertion Scale, quer dizer, como que vai ser a escala dos objetos que serão inseridos. Isso serve para qualquer objeto que vai ser inserido, não um bloco somente, né? Mas uma imagem, uma renderização, um elemento, qualquer coisa. Então você vai vir aqui, ó, como nós estamos desenhando a planta tudo em metros, os objetos que forem serem inseridos também tem que ser em metros. Então clica aqui. Provavelmente o seu vai estar em milímetros ou é, polegadas, que é o padrão americano. Então vamos lá, metros, certo? Metros. Então ele vai fazer, tentar fazer a conversão desses elementos que são inseridos. Isso tem que ser feito antes da criação dos blocos. Tá? Então cliquei aqui. Então já configurei o meu Unix e agora eu vou lá, ó. Então aqui na abinha de blocos, create, vou dar um nome. Que, que que bloco é esse, né? Então é uma máquina de lavar, né? Conforme a convenção, ó. Conforme a convenção, máquina de lavar. Então aqui no AutoCAD, né? Eu também vou colocar no bloco ó, máquina de lavar. Então eu tenho três configurações a fazer, ó. base point, objetos, ó. Base Point, Objetos e Behavior, que é a anotação. Certo? Então, aqui na Base Point, eu vou determinar por onde que esse objeto vai ser inserido. Então, eu clico aqui na opção ó, Pick Points e vou determinar o meio aqui, ó, o meio do objeto. Ó, a parte que vai encontrar com, encontrar com a alvenaria. Cliquei, ele já marcou a X e Y relação. Depois, vou selecionar os objetos, ó, select objects, e vou selecionar todos os objetos que vão compor o meu bloco. Feito isso, você vai dar enter, e ele mostra aqui embaixo, ó, seis objetos selecionados. Feito isso, ó, você confere os settings, ó, bloco, unit, metros, e tem aqui uma descrição. Então, por exemplo, você pode colocar máquina de lavar, né, é exercício, é, barra trabalho, curso de engenharia, em arquitetura. Pois bem, essa anotação é uma referência, né um profissionalismo, não um uma necessidade para criar o bloco. Se você não colocar nenhuma anotação, não tem problema. Outro botão que você tem que deixar habilitado é esse aqui, ó, Open in editor de bloco. O que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu deixo habilitado, assim que eu termino de criar o bloco, ele vai abrir o editor. É no editor que eu vou transformar esse bloco em arquivo. Então vamos lá. Ó. Então já fiz o pick point, já selecionei o objeto, já coloquei a minha descrição, já conferi se está em metros, já habilitei para abrir o editor de bloco, clico OK. Assim que ele terminar, lá, abri o editor de blocos, vou fechar essa janela, né? aqui meu bloco, o editor ele sempre vai ser utilizado caso eu necessite mudar alguma propriedade do bloco. No caso nosso aqui, a gente só quer transformar esse bloco em arquivo. Então como que a gente faz? aqui? Ó. Save block S. Yes. Tá vendo? Clica, vai abrir uma janelinha. Opa, não é aqui não, é aqui ó. Open Save, Save Block as yes. Esse botão aqui ó, Save Block S. Yes. Desculpa. Seleciona lá o máquina de lavar e habilita aqui embaixo ó, Muito importante habilitar isso ó, Save Block definition em um arquivo de desenho (drawing file). Certo? Aqui a descrição onde aparece ó. Então é muito rico para você saber o que, que é isso. Então é importante a descrição também. Habilita lá ó, voltando, habilita aqui ó. Save Block em em um desenho file certo? ok ele vai criar o que? uma vai abrir a janela de salvar você vai escolher a sua pasta de bibliotecas máquina de lavar DWG portanto um arquivo, salva depois que você salvou close save máquina de lavar beleza? Ó. ele é um bloco tá vendo? se a gente é, for até a pasta ó, área de trabalho, no meu caso está aqui na área de trabalho bibliotecas, está salvo lá a minha meu arquivo, ó, máquina de lavar tá ok muito bem, então é dessa forma que a gente cria uma biblioteca para inserir a biblioteca, o que a gente faz? Ó, insert né? vai aparecer aqui as que foram criadas nesse arquivo, então já foi criado aqui vaso, máquina de lavar o vaso duas vezes mas, no entanto, vamos dizer que eu queira pegar um arquivo lá da minha biblioteca. Então, eu vou em More Options, Browse, seleciono aqui, ó, a Máquina de Lavar e Open. E aqui eu deixo habilitado aqui, ó, insertion, insertion, Point, vou especificar na tela, ou seja, onde eu clicar aqui na minha planta é onde vai ser inserido. Escala, aqui, ó, Uniform, Scale, Rotação, Rotação especificado na, na tela, porque eu posso ter a necessidade de rotacionar o meu objeto. Ok. É, pode clicar ok, né? E aí ele vai aparecer no mouse. Ó. Então eu clico onde eu quero, vou é, colocar nessa parede aqui, para poder demonstrar a rotação. Ó. Clico, e aí eu rotaciono. Lembrando que o orto tem que estar ligado para que ele esteja posicionado corretamente. Clicou, olha, meu bloco está inserido. Certo? Então, insert. Se eu quiser utilizar o bloco da biblioteca, More Options, Browse, seleciono a pasta onde está. Ok? Então é dessa forma. Criar bibliotecas no AutoCAD é muito simples. Boas criações, até a próxima aula. Tchau, tchau.